Olá! Hoje quero compartilhar com vocês um pouco da minha jornada na enriquecer. Quando eu recebi o treinamento, eu cheguei na frequência do orgulho e após receber a iniciação, eu estava na frequência da coragem. Naquele dia do treinamento, eu não conseguia expressar em palavras o que eu sentia, talvez porque era algo que eu nunca tinha sentido antes. Era um misto de alegria, de força e de liberdade liberdade talvez de crenças tão inferiores que eu já senti. Durante anos da minha vida, eu vivi no modo de sobrevivência, ou lutar ou fugir. E isso era uma batalha incansável. E estar hoje em níveis mais elevados de consciência, que me permitem apreciar a vida, me permitem contemplar o presente, Uh, é de uma varia que não tem muitas palavras para explicar. Uh, é uma sensação que eu gostaria que todas as pessoas pudessem sentir. É um lugar onde todo mundo deveria conseguir chegar. É um estado de, de, de presença, de plenitude, de consciência uh, tão gostoso, tão agradável de estar onde inclusive os desafios se tornam os mais leves apesar de intensos